Olá, queridos inscritos do canal do Cícero Ferreira, visitantes que aqui passam, eu gostaria de dizer a vocês que o casal Eliseu e Lana do canal Natureza Sobre Rodas vão ter nesse meu canal um espaço para divulgar o que eles estão nesse momento realizando, que é um sorteio para os inscritos do canal deles. Então, com vocês, Eliseu e Lana, do canal Natureza Sobre Rodas. Ok? Vamos lá! Salve, amantes da natureza! Eu sou Eliseu. Eu sou a Lana. Nós somos do canal Natureza, natureza Sobre rodas. rodas. Galera, nós vamos fazer um convite aqui no canal do nosso amigo Cícero, Cícero Ferreira. Ferreira. Galera, estamos fazendo um sorteio de 5 mil reais ou um carro lá no nosso canal, Nossa, Natureza cara, cara. sobre Rosa. Para participar é muito simples e muito fácil. Só se inscrever no canal, né? Você vai no vídeo do sorteio, deixa o like, comenta, comenta compartilha. compartilha e você vai estar tá concorrendo R$ 5 mil. Reais Porque quanto mais, um mais você comentar, compartilhar e dar joinha, mais, mais chance, chance tem de ganhar. ganhar. Galera, o nosso canal, para você que não conhece, é um canal de natureza. Nós gostamos de planta, de animais... Nós estamos fazendo o que? Nós estamos vendendo a nossa casa para nós se mudar Sim. de vez para uma chácara. Estamos arrumando o nosso quintal, deixando ele verde, era área verde. Estamos arrumando Tamo lá. Estamos deixando bem bonitinho. Deixando bem bonitinho para poder vender, vender. para a gente morar numa, morar numa chácara. O Cícero Ferreira é ocupado, hein, É a Cícero. nossa inspiração, é o Cícero Ferreira. Nós começamos a assistir ele, nós né? é. já tinha muita essa vontade desde sempre, né? Mas aí assistindo os vídeos dele, ele não deu os incentivos que faltava para nós poder botar o plano em ação, né? Isso. Então é isso aí, galera. Se você gostou, né? Se você gostou, vai lá no nosso canal. Se quiser participar participa do sorteio, lá, participar. nos ajuda aí, galera. E agradeço a você, Cícero. Muito obrigado. Mais uma vez por nos estar ajudando aí. Né? Quem sabe mais à frente aí nós vamos estar fazendo uma parceria de uns vídeos junto, né? É isso aí. Valeu. Tchau, galera. Tchau. Ó, vem cá. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. A nossa chácara vai ser assim, ó. Plantas. Ó. Aqui é tudo orgânico. Hein, Cícero? chamar você logo logo que você vem aqui ó, Cícero. Ó. Comer uma, não, eu vou fazer o um, meu meu fogãozinho a lenha de novo ó. Comer uma uma couvezinha, um quentu japonês, né ó? Tá vendo? Ó, que bonito. É isso aí, Cícero. Canal nosso, canal de natureza, mostrando a beleza de se plantar e de se colher. Então é isso aí, tchau. Aí meu tomatinho pronto para colher ó o tamanhozinho, gente, já tá madurinho tomatinho colher para me usar Ai, solta solta Ai, tirei olha aqui galera que lindo e tem os grandes que eu vou mostrar para vocês tem esses aqui ó eu já colhi um maduro também aqui Lindos, né?